E aí gente, eu é todos muito bem-vindos É o Bigadão na área, e cara Hoje eu vim aqui pra fazer uma coisa, mano Que eu tava vinha há muito, muito tempo Eu tava querendo muito Desbloquear essa missão, né E tava difícil um pouquinho pra conseguir Completar as missões pra liberar Esse baú, e com certeza é um dos melhores Baús de missões que podem vir Em missões, né, que é um baú Lendário, e finalmente eu vou conseguir Abrir eles aqui com vocês Em vídeo, eu espero também conseguir Né, num próximo aí, eu acho que provavelmente provavelmente não vai vir depois que eu abrir o lendário, mas no próximo eu queria muito um baú super mágico e baú super mágico mano é Top, né? Então é isso gente, já desce aqui embaixo Deixa muito, muito like E também se inscreva no canal se você é novo por aqui, beleza? Porque cara, se tudo der certo Hoje nós conseguimos desbloquear a minha última carta lendária É sério mano, eu preciso muito desbloquear o dragão infernal Porque só falta ele, então eu preciso muito desbloquear essa carta E vai cara, espero que todo mundo esteja torcendo aí por mim, beleza? Entrei aqui dentro do Clash e olha só Baú lendário 394 400 se eu pegar, se eu coletar já esse baú grátis aqui, eu já consigo liberar ele. Mas eu também tenho mais outra missão que eu já completei. Eu tava aqui só esperando pra fazer o vídeo e, mano, já poderia estar tá jogando outras missões aqui, tentando completar outros baús, mas não, eu esperei e aguardei só fazer o vídeo. Tranquilo, vamos abrir então aqui esse baú lendário, mano Vamos coletar esse baú de graça aqui primeiro Já pensando que... Já pensou ser lendário nesse baú aqui <risos> Aí ia ser muita cagada Mini P.E.K.K.A, beleza Duas Mini packs Espírito de Fogo e 99 de ouro Tranquilo Desbloqueamos aqui então o um baú lendário E vamos abrir ele aqui em vídeo Ai, que felicidade, faz tempo que eu não abro um baú lendário aqui em vídeo com vocês Bora abrir aqui, vamos torcer, galera, vamos torcer Que carta que vai vir, mano do céu Mano do céu Mago de Gelo É me, me persegue, me persegue Mas eu tô feliz com essa perseguição Porque vai ser a minha primeira lendária Nível 3, eu não tenho nenhuma lendária Nível 3, e cara, na minha base de troféus Tem muita gente gemadona Aí, cara, então uma lendária nível 3 Vai fazer um bom trabalho, eu acho que eu vou começar A usar o Mago de Gelo mais nos meus decks Já que ele vai pro nível 3 em breve Agora só falta o ouro, bicho <risos> E vem um baú de ouro aqui, olha, no final, né? Mas tranquilo, normal, eu imaginava que seria um baú de ouro. Vamos coletar mais aqui as 20, 20 estrelinhas. E, cara, o baú de ouro, no comecinho, parecia que demorava muito pra pegar. E agora que eu completei alguns baús, sei lá, baú gigante e o baú lendário agora, a gente vê que esses daqui são umas merrequinhas pra finalizar. É muito fácil, é muito rápido, é só o cara querer mesmo. Deixa essa briguinha de lado vai fazer as missões, rapaz. Vou aproveitar aqui no vídeo de hoje também e abrir esse baú do clã aqui que vai que vem lendária. Não sei, vamos ver, tomara que venha cartas boas, isso que eu quero 1620 de ouro, beleza, arqueirinha, 7 arqueiras Zap, 25 Zap, eu quero botar ele pro nível 13 Minha primeira carta é nível 13, eu preciso Galera, as pessoas me perguntam por que, que eu tenho uma carta quase nível 13 Sendo que eu não jogo o há tanto tempo assim Tem muita gente que joga muito mais tempo que eu e não tem carta nível 13 Porque no clã eu só peço uma carta sempre Que é o Zap, cara De vez em quando, sei lá, quando eu tô querendo upar ganho de Goblins Quando tá perto de upar, eu peço ela É muito raro, porque na maioria das vezes eu... Eu peço zap. E no domingo é épico, é claro que eu peço uma carta épica, né? Enfim. Bárbaros de elite. Ó, já veio época agora, cara. Tá com um cara de que vai vir lendária, mano. Príncipe das trevas, mano do céu. Lançador. Ai, não veio, mano. Ai, cara, muito top ali. Já fiquei com um friozinho na barriga. Eu que já ia vir mais uma lendária aqui. Horda de servos e coletor de elixir. Eu preciso muito para um coletor de elixir. Porque uma bola de fogo já deixei ele com uma vidinha muito. Cocôzinho. Agora ganhamos duas épicas aqui no vídeo. Eu jurei que ia vir lendário, mano. Aí seria muita cagada. um baú lendário, mais uma lendária aqui no baú do clã. Mas mesmo assim, eu já tô muito feliz. E agora, bora as partidas. E a gente vai usar no vídeo de hoje o famoso deck. O deck que eu utilizo: o meu deck de peca com meia cavaleiro. As pessoas falam: não, você já com esse deck? Pra subir troféu, sim. E como a intenção do vídeo de hoje é subir, bora jogar então com esse deck. Beleza então galera, puxei uma partida aqui Vamos ver com quem que a gente vai jogar Contra o Irox do clã Big Crew Beleza, tranquilo O cara já começou com o barrilzinho aqui Vamos tacar a flecha Tranquilo a minha flecha O barril ainda deu um dano ainda galera Porque eu às vezes, não acerto o time da flecha Eu não costumo jogar muito com flecha Tudo bem, vamos colocar, botar o coletorzinho aqui em campo E tranquilo, o que, que o cara vai vir agora? Será que ele vai tacar a bola de fogo, alguma coisa? Não, pera aí, vamos pegar o cavaleiro aqui pra defender esse corredor dele Ele gastou muito elixir agora com essas flechas erradas E tranquilo, não vou gastar mais nada pra defender o corredor Agora, mano, eu tô pensando em colocar os servinhos atrás aqui desse cavaleiro Porque cavaleiro é uma carta muito tank, beleza Eu vou colocar os servinhos aqui e um zapzinho nesses morcegos aqui Tranquilo, tranquilo Beleza, deu bastante dano agora, galera Não mais do que ele na gente, mas enfim, deu bastante dano Mago Elétrico aqui e meia Cavaleiro em cima agora aqui, rapidão, desses Bárbaros da de Elite. Tranquilo, cara. Se não fosse a princesinha, o meu Mago Elétrico ia ficar vivo. Ficou, ficou vivo. Não, não ficou mais. <risos> Tudo bem, já pensou... Ah, agora eu vou tacar uma flechada ali só para o Mega Cavaleiro aguentar um pouquinho mais de vida. É, não vai ser tão produtivo assim, mas enfim, deu bom ainda. Tira 842 de vida deles. Sendo que ele já tirou 900 e poucos na nossa, mas tá bom Um zapzinho em cima aqui dessa galera Que não deu nenhum hit Isso foi muito bom, mano Tranquilo, agora, cara A gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar o um mago Aqui de trás e vamos colocar o cavaleirinho Ali pra Não era pra ter focado, era pra ser um pouquinho mais rápido Mas tudo bem, vamos ver se a gente consegue O cara colocou uma tesla ali ela tá dando muito dano, mano Olha que coisa chata Pelo menos a gente vai levar ela porque o Mago Elétrico tá vivasso ali Algum, Mais um hitzinho ali, Mago Elétrico, boa pega aqui pra defender esse corredor dele O corredor vai dar só um hit Tudo bem, conseguimos defender bem ali E... É isso aí, eu não entendi muito o deck desse cara aí Mas tudo bem, cara Vamos tacar os servinhos aqui atrás Zapzinho aqui nessa galera Tranquilo Se a minha Pekka chegar Mano, mano Beleza, ele tá com o bárbaro gerente ali, minha pé, que não tá com muita vida. Provavelmente ela vai morrer. Mas se eu conseguisse matar, pelo menos consegui matar ali. Mano, esse meu celular tá travando muito, olha só. Mas tudo bem. Agora vamos tacar aqui o cavaleirinho aqui pra defender essa. Ai, mano, focou ali a princesinha. Não né? era pra ter focado. Mas tudo bem. É o cavaleiro aqui de trás já. Tranquilo. Servinhos aqui. E agora, mano, a gente vai levar essa parada, mano. Agora a gente vai levar na marra essa parada. Tranquilo Ele tá com o Barbaro de Elite Vou tacar a peca Agora sim a peca Tá com bastante vida E vai levar isso aqui Zapzinho aqui ó No barril O barril nem encostou Agora ele gastou bastante Elixir para nada Beleza, vou meter pressão aqui Vou botar mais um cavaleirinho aqui Em cena, e agora eu quero ver pra esse cara Beleza, eu não posso deixar esse corredor chegar Servinhos aqui, tranquilo Não chegou, agora gastou muito elixir Duvido, a gente vai levar essa aqui Pequinha vai lá, Pequinha, levamos essa aqui Do Aerox, cara O Aerox não deu nem pro cheiro, tô brincando, foi meio difícil Essa partida aqui, o cara tava quase levando No final, mas nós conseguimos Vencer, bicho E agora vamos puxar mais uma partida E estamos jogando agora contra o Fer. A. Vigon. Fer Vigon, Fer Vigon, Sei lá, tanto faz. Tanto faz. Então, eu comecei com a mão que eu queria. Tudo bem, eu queria começar com o coletor de lixê Mas, beleza, flechada em cima é dessa princesa aqui. E a princesinha já foi pro abraço. Tranquilo. Vamos ver o que esse cara... dragão infernal lá de trás. Tudo bem, é hora de nós colocar o nosso coletor em campo então. Eu acho que tá bacana pra nós colocar o coletor aqui. Tá um... Opa mano, meca galera Agora eu quero ver como que eu vou defender essa parada toda aqui Junto, tranquilo Calma aí Eu vou tacar o mago elétrico em cima aqui Dessa galera aqui e os servinhos aqui Beleza, não posso deixar esse barril bater aqui Zap, essa galera Tranquilo, mano, se a gente conseguir matar esse meca Ai mano, que delícia Isso sim foi uma boa defesa galera Jurei que ia tomar no... Tomar no ali Mas não, não, conseguimos defender bem Então tá valendo aqui Tá valendo, beleza O cara nível 11 aqui, nós estamos com um coletor Bem vivinho Aqui atrás da torre da princesa Então tá, tá, tá um ambiente favorável Pra nós, cara Vamos colocar então mais um coletor Porque se esse cara não defender o nosso coletor Ele tá muito lascado, é sério Porque o meu deck com, com coletor mano Ele fica muito forte Beleza, pega aqui pra defender esse meia cavaleiro E cavaleiro pra defender o outro cavaleiro aqui Preciso de um zap urgente e o Zap não sai. Beleza. Zapzinho aqui nessa galera. Tranquilo. Agora eu vou pegar mais os servinhos aqui atrás. Não sei se vale a pena muito investir. Mas enfim. Vamos investir aqui para ver se a gente consegue fazer uma coisa. Vai morrer ali a nossa P.E.K.K.A. Tranquilo. Morreu tudo. Mas conseguimos defender. Isso que importa. Conseguimos defender o Mega Cavaleiro dele. E o Cavaleiro junto. Tranquilo. Vamos colocar mais um Coletor de Elixir então em ação. E flechada em cima do Barril. Jurei que tinha errado a flechada. Mas não errei. Tranquilo. Mano, esse cara, ele tá lascado. É sério, dois coletores em campo, eu já falei isso pra vocês 30 vezes, mas é porque é verdade, cara. Dois coletores em campo com esse deck aqui, o negócio fica muito absurdo muito, muito absurdo. Você consegue colocar até duas pecas, dois meia cavaleiros em campo, então isso é muito top, né? Tranquilo aqui, beleza. Agora eu não sei o que eu faço. Vou ter um coletor aqui meio arriscado em campo, mas tranquilo. Vou puxar o meia cavaleiro dele. Vou tacar um, uma flechada aqui nessa galera E o um mago elétrico, eu acho Aqui nesse galera infernal Calma aí Ele vai conseguir defender bem, mas a minha peca, como é muito tanque Vai acabar saindo bem aqui Calma aí, calma aí, calma aí Eu precisava muito das flechas para matar aquela galera toda ali Beleza, agora vai ser muito bom pra gente Porque vai pegar em tudo ali Matou duas princesas e gangue de goblins O cara tá lascado velho É, agora eu não tenho aqui barril, mas vou tacar o um mago elétrico Mesmo que ele dê dano, não vai ser tanto dano assim já vou tacar minha peca aqui, nível 6, aqui na frente já, cavaleirinho, vamos meter pressão, vamos botar os servinhos aqui também. Beleza, beleza, calma aí, Zabzinho aqui Nesses morcegos, flechado nessa galera aqui E agora eu quero ver esse cara defender isso tudo, mano Tá muito bom agora E agora a gente vai levar, cara, não tem muito que ele possa fazer aqui A gente vai levar e vencemos Do Fera Vigon. sei lá o nome desse cara Mas bom jogo, cara Nós ganhamos essa, porque o deck Do Avigodão é um deck muito, muito top É então, o que eu falo pra vocês em todo o vídeo, cara Se você tem as cartas desse deck E você precisa de um deck pra subir de arena Ou quer testar algum outro deck novo Testa esse deck o link vai estar aqui na descrição, beleza? Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo Pra galera que tá pedindo mais de uma gameplay Nos meus vídeos, geralmente eu gravo vídeo muito, muito na correria Mas enfim, quando eu tenho tempo Eu gravo sim mais de uma gameplay Eu tento fazer uma coisinha um pouco mais extensa, beleza? Não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal Se você aí não for inscrito ainda Um beijo no coração De cada um de vocês E valeu!